neste vídeo episódio retrato pet nós realizamos um ensaio externo um ensaio pet júnior com apenas um flash fora da câmera fica ligado e vamos nessa <risos> Salve, salve, galera! Como vocês estão? Desejo que bem. Seja bem-vindo de volta ao nosso canal. Se você é novo por aqui, eu sou Rodrigo Oro, fotógrafo, videógrafo, produtor, criador de conteúdo baseado em São Paulo. E eu estou aqui para encorajar você, você e você, a evoluir, expandir, inspirar e realizar, seja lá qual for o seu sonho, sua meta ou objetivo de vida. E nessa sessão Retrato Pet Junior de hoje, a gente vai estar tá utilizando apenas um flash fora da câmera, um Godox TT685S com um softbox da Godox de 60cm, ou é 30x30, sei lá, e um rádio flash para poder comunicar com o flash. Variando entre a velocidade normal e a alta velocidade de sincronização, que é o HSS High Speed Sync. Bora fotografar, vamos lá. Salve, salve galera, estamos aqui no lago para fazer um saiozinho então com o Dimple nosso modelo lindo que está aqui já esperando tem outro modelo lá querendo também ser fotografado o pôr do sol está lindo e eu vou tentar fazer aqui então com esse softbox que acabou de cair com vento que vai ficar caindo toda hora, que beleza é, softbox da Godox e um flash da Godox também tentar fazer um high speed sync para ver como fica legal esse fundo Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Estou falando só porque o gravador zoou, então tá os. Estamos só no celular. É nóis. Nice. Vamos ver. É isso aí galera, vamos aqui pro ensaio com o nosso modelo lindo Jimpo. E como vocês podem observar aqui galera, eu tô chegando agora no futuro. Rodrigo do Futuro aqui para poder fazer uma narração, poder contar mais ou menos o passo a passo do que eu fiz ali no momento, porque eu acabei sem microfone, tava quebrado, blá, blá blá blá blá, então vamos lá. E como vocês podem reparar, então eu vou estar utilizando uma Sony A7 III com uma lente 85 1.8 da Sony, que eu amo para retratos e vídeos também. E a gente começou no começo da, quer dizer, a gente começou já no finalzinho da tarde a fazer esse ensaio, né? Então estava um pôr do sol legal, só que até conseguir terminar de montar tudo, já o sol já foi caindo, então as imagens que vocês vão vendo já é do pôr do sol para quase o anoitecer. Acontece que a câmera que está filmando, que é uma G7X Mark II, ela tem uma boa sensibilidade para a luz, então parece que está mais claro do que realmente está no vídeo. E a primeira dica que eu dou quando a gente vai fazer um ensaio, principalmente com patch, né, mais do que com qualquer outro objeto como ser humano, o PET, ele é bem imprevisível, então ele não vai ficar parado muitas vezes, muito tempo, aonde você quer. E quando a gente está trabalhando com flash fora da câmera é importante a gente ter essa noção, né, de distância do flash, a potência que você está utilizando e toda a sua configuração na câmera e com flash junto, né. Então, com um PET, com um animal, tem que ser um pouquinho mais ligeiro quando você está trabalhando Sozinho, sem nenhuma equipe de apoio Você que vai ter que estar tá mudando ali Como vocês podem ver Eu que vou estar tá mudando a iluminação Conforme o, o, o pet querido ali Dimple, ele está se movendo E não está ficando exatamente na posição que eu gostaria Então por isso eu tenho que ficar reposicionando a luz E aí posicionando ela Para ficar na posição que eu quero Deixar mais bacana para o retrato Vai aí a segunda a dica é tenha muita paciência, porque os pets eles são imprevisíveis, alguns vão ser adestrados quando você for lidar com eles, ou não. Não sendo adestrado, tenha mais paciência ainda, porque ele não vai saber às vezes lidar com você, ou você não vai saber lidar com ele, ou muitas vezes ele vai estar impaciente, então tem que ter bastante paciência para poder ter o time dele e você conseguir fazer a sua foto. Vocês podem reparar também, muitas vezes quando eu já posicionei a luz e o modelo está ali parado, acaba que com 85mm o foco mínimo de distância e se eu quero tirar uma foto do corpo inteiro, de corpo todo, eu tenho que me afastar bastante. E com o patch, por exemplo, nesse caso o modelo, toda vez que eu me afasta ele quer vir para perto de mim. Então, tendo uma lente mais longa isso dificulta, né porque eu preciso estar tá mais longe dele e às vezes ele não quer ficar lá, então ele vem para perto. Se eu estivesse um, usando uma lente de 35mm, seria muito mais fácil para eu estar fotografando, mantendo ele aqui, é, fazendo o rapport, fazendo a direção com o modelo PET e fotografando daqui. Então com a 35 ou a 50 você consegue fotografar de mais perto. E isso ajuda na hora de você fotografar. Né? mas não impede que você faça um bom trabalho com 85mm também ou rendes focais mais altos, como vocês vão poder ver nessas imagens. Fica ligado! <música> então em algumas fotos é, a iluminação não está 100% como eu gostaria eu digo não, posicionamento porque às vezes ele está se mexendo às vezes ele não fica muito tempo parado então às vezes não é a luz exatamente que eu gostaria estar tá, na direção certa né? mas a potência está tudo certo e falando das configurações da câmera desculpa eu não pôr a potência do flash porque eu acabei esquecendo qual era a potência que eu estava usando na hora na próxima vez eu vou lembrar de escrever, anotar porque isso não fica no exif né, da câmera, então eu acabo esquecendo depois mas na próxima eu vou anotar certinho isso para vocês para passar toda a configuração e aí conforme foi, a noite foi chegando e aí eu aproveitei que tem umas luzinhas de natal que estavam rolando ali no fundo ali atrás do outro lado e aproveitando que o modelo estava já mais tranquilo e sentado então fui e aproveitei essas luzes de fundo para usar com a luz do flash aqui na frente e fazer esse retrato. E é isso aí galera, assim foi nosso ensaio por trás da cena, o ensaio Pet Junior de hoje. Se te ajudou de alguma forma, se curtiu deixa o like, se não curtiu deixa dois dislike. e a gente se vê na próxima. E se lembre, você é demais. Até mais.